Pioneiro da Ceresta Baile Show do Nordeste Uma história de sucesso é João Dino e Banda Lá vem ela tão aflita procurando emprego Batendo de porta em porta com o currículo na mão Os corruptos sangue sugas quebraram o Brasil Quem está pagando pata a população Mas nem tudo tá perdido Escuta eu vou dizer Tem oferta de trabalho, nem precisa procurar Salário sexta básica FGTS Comforto, segurança, casa pra morar Basta saber fazer sopinho mingauzinho gostoso Essa profissão se chama cuidadora de idoso Basta saber fazer sopinho mingauzinho gostoso Essa profissão se chama cuidadora de idoso De manhã banho velhinho, serve um cafezinho Faz a barba bem de leve, dá o remedinho com um spray, água de cheiro pra ele se animar Veste uma roupa bonita, sai pra passear E se um dia o velhinho ficar safadinho peça aumento de salário que o velhinho lhe dá E se um dia o velhinho ficar safadinho peça aumento de salário que o velhinho lhe dá Uma moto cinquentinha o velhinho lhe dá Celular pro zap sabe o velhinho lhe dá Um cartãozinho de crédito o velhinho lhe dá Uma joinha de ouro o velhinho lhe dá